E aí, beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo. Galera, no vídeo de hoje falaremos sobre salário de São Paulo. né? Quanto será que é a média salarial aqui de São Paulo, né? Vamos descobrir nesse vídeo agora. Vamos? Ó, galera, assim, é... o salário mínimo do Brasil vale para São Paulo também. Né? Então agora está em R$ 965,00, né? A média, assim, de salário para a galera que não tem faculdade, né, ou algum curso técnico, é de R$ reais né. O máximo que eu já consegui ver, assim, pesquisando também em diversos locais, né, diversas empresas, o máximo é de R$ reais né. Então, a média de salário aqui de São Paulo, é, sem nível superior, é de R$ 1.200 já a nível superior, a média é R$ 5.000, né? O teto, o máximo que eu vi uma empresa pagando é de R$ 10.000. Né? Isso vai depender muito de cargo para cargo, né? Galera, pode até parecer um salário alto, né? Não os um de mil, claro, R$ mil é alto, mas o de 1.200 para quem não tem nível superior. Pode até parecer um salário alto, mas tem que lembrar que São Paulo é uma cidade muito cara. Né? Então talvez 1.200 não vá te ajudar muito aqui em São Paulo né? Talvez se você morar é, não dentro da cidade de São Paulo Morar na, nas regiões, né? tipo Santo André, São Bernardo, São Caetano Aí sim, é, 1.200 acaba sendo um salário legal Você trabalha em São Paulo e mora lá É o que muita gente acaba optando por fazer né? Tem poucas pessoas que acabam ficando em São Paulo e tendo uma vida legal, né, com salário pequeno. Bom, galera, o vídeo foi curtinho dessa vez, mas espero que vocês tenham curtido, né, e tenha esclarecido pelo menos uma, um pouco da curiosidade de saber sobre o salário daqui, né. Nos vemos no próximo vídeo e falou!